Projeto Front-End com NetBeans e Java Parte 3. O objetivos é criar um código autoincremental e salvar os produtos criados na memória em uma lista dinâmica. Para nós cumprirmos o primeiro passo, criação de um código autoincremental, vamos alterar a classe atual do produto. E também vamos inserir um código no construtor usando uma lógica de um contador sequencial. E atualizar a cada novo objeto criado. Para manter o contador atualizado, vamos utilizar um tipo static da linguagem Java para manter na memória. Vamos para a demonstração. Abrindo a classe Produto, localize o construtor. Vamos apagar aqui o comentário anterior e vamos agora criar vamos deixar, é claro, vamos encapsular a variável Código e vamos dizer que Código vai receber a posição atual de uma variável que nós vamos criar. Essa variável vai ser static e vai receber o valor 1. Inicialmente, no primeiro objeto criado, esse valor vai ser 1. Consequentemente, após criar o objeto, eu vou atualizar a variável contador. Assim, no próximo objeto, essa variável vai receber um código seguinte, e depois o seguinte, e assim por diante. Como essa variável é static, seu valor vai permanecer na memória, e, portanto, o seu valor poderá ser reusado. Vamos atualizar o nosso método toString para imprimir na tela o código também. Bom, se a gente rodar o projeto, E criar um produto fictício aqui só para ilustração a gente vai ver que na hora que eu clico em salvar ele já vai exibir o valor atual do código código 1. caso a gente crie um outro produto a gente vai observar que o código será o valor atual 2, portanto a lógica está funcionando. Não podemos esquecer que temos que fazer a tela salvar, fechar, assim que ele clicar na opção salvar, então clicou na opção salvar, nós vamos fechar a janela atual. Para isto basta colocar dis.dispose. Então, a janela será fechada. Executando o programa novamente, podemos ver que após criar o produto, preencher os seus dados e clicar em salvar, o código aparece e a janela é fechada. Pronto. Finalizamos a primeira parte. Agora vamos salvar os produtos criados na memória em uma lista. Para isso vamos adicionar uma variável do tipo ArrayList que é um tipo dinâmico da linguagem Java. A ideia é manter na memória os objetos que serão criados. Para a proposta desse nosso tutorial vamos colocar essa variável na classe que temos o método main. Então vamos editar a classe que tem o método main. E vamos criar a variável. Essa variável será static também. Porque assim o seu valor ficará permanentemente na memória. Vamos usar uma collection de Java. Através da classe ArrayList. Para isso temos que importar a classe ArrayList que é do pacote util. Vamos alocar memória para essa lista, bastando fazer usando o operador new. Agora que essa lista de produtos está criada, eu já posso criar um método público para permitir criarmos os nossos produtos, passando um objeto produto para esse método. Ao receber esse projeto produto, basta adicionar ele dentro da lista. Lembrando que essa lista de java, de ArrayList, ela foi programada para aceitar somente de tipo produto. Portanto, basta chamar o método add, passando o objeto em questão. Vamos editar o nosso botão salvar na tela de cadastro. E ao final do processo, vamos chamar a o a nosso método público que acabamos de criar de forma estática, ou seja, basta colocar exemplo de projeto NetBeans para isso vamos importar a classe e consequentemente chamarmos agora o método criado cadastrar produto passando o objeto produto que é o nosso P assim o objeto agora ficará salvo para demonstrar que ele foi salvo e que eu passei ele eu vou escrever na saída o objeto P. Vamos colocar um log apenas para ver que, que o produto foi criado. Vamos executar agora e observar o resultado. Então vamos cadastrar o produto, produto 1, produto 1, blá blá blá, preço fictício, observamos que o código é 1 um, e ve vemos no log que o código foi criado, que o produto foi criado. Agora vamos criar o produto 2. O detalhe é que esse produto está sendo criado e mantido na lista dinâmica, ok? Bom pessoal,